seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal já deixa o like se inscreve e ativa aquele sininho de notificação para estar tá recebendo todos os vídeos que vai sair aqui no servidor Surf -tank. se você quiser entrar link na descrição é um servidor 10.3 hoje eu trago um vídeo aqui para vocês que vai ser um vídeo muito bom e assiste até o final que eu tenho uma notícia muito boa mas eu vou deixar para o final mas hoje eu vou trazer para vocês as melhores instâncias que, que dá para pegar quer ver os itens atributos FC. e mano minha continha não tá lá aquelas coisas porque eu peguei só o evento imitado e tá bem mais ou menos, mas eu tô conseguindo papa pegar os atributos legal. Eu pego pro nível 48 porque eu criei outra conta, eu criei o senhor Chichi, é David Titi, até mostrar para vocês aqui ó, nessa daqui. Minha conta basicamente está assim, mano. Não tá lá ah, aquelas coisas, mas os atributos tá até legal. Olha para vocês ver. Gold, gold, gold na arma também. No escudo, na bênção de Deus tá nove. <risos> E basicamente é isso, né? Ó, vou mostrar pra vocês o treino. Aí, ó. Prática espiritual. As cartas. Tudo full 23, falta só duas para colocar 23, o totem 23, esse também, aí vocês verem Tudo 23, olha como que tá aqui, as pelas Aqui, mas beleza, né Vou mostrar para vocês, olha as figuras, tô upando Tudo mano aqui, ó, vocês vão ver galera, mas Bora lá, primeiro você vai vir aqui nas né? Como nos conforme. central Tudo mais, pera, eu quero dar uma dica para vocês, muito legal e divertida Se você estiver jogando no surf tank Quiser entrar na sociedade aqui, vai ser top É só entrar aqui na, vocês estão ligados Já né galera, é só vir aqui que eu vou recrutar a todos ó a AG. gd beleza vai <risos> vir aqui mano quero mostrar vou colocar o batismo galera tocou colocar o batismo aqui do top já coloca aqui ó <risos> Olha o nome do cara na moral eu não vou ver porque o youtube né, vocês estão ligados como que é mas beleza ó arena do guerreiro difícil em capa vou mostrar pra vocês So purely, I'm pushing myself to the edge, letting it go away. I've been testing myself by the race I've been pushing around to the ropes. Without you, I remember myself, my name Forgot about all you try to change. Basicamente é esse o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu não se esquece de deixar o seu like Porque é muito importante para divulgar o vídeo e também para crescer o canal né mano Segue nas redes sociais, o link do DDTank tá está na descrição Deixa o like porque é uma forma de mostrar que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo A notícia boa que eu falei que eu ia falar aqui no final é que se o canal bater 4k antes de acabar esse mês mano Nesse mês eu falo, bater 4K. Nesse mês, porque é o mês do meu aniversário. Pra quem não sabe, dia 14 é meu aniversário, aí, galera. Eu vou sortear um cartão, uma cartoon de DD Tank pra vocês, do jeito que você quiser. Editada, beleza, mano. Daí eu vou pegar, vou editar top, vai ficar top, cara. você estão ligado do jeito que é as capinhas aqui do canal? Então, se você quiser participar, mano, só divulgar o canal e ajudar a bater 4K. Bem simples, falta só 400 inscritos, beleza. Então, dá uma moral aí pro Tietê. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, senhor Tietê.